E? É, Odair, Odair Barbosa. Oh, Barbosa, você é natural de Delfinópolis, Sim. vem para cá, menino ainda. Quem e, são os seus irmãos? Eu, eu, eu, eu, a, minha, a minha família é tudo falecido. Ó. Os irmãos seu? Falecido, é, Ademir, Luiz, Maria Lúcia, é todos E o seu pai, como que chamava? Carimério. Carimério de quê? Barbosa. Barbosa. E a mãe? Matilde Leite Barbosa. Oh, daí você conhecia o avô? Não. Para o par do pai? Nenhum. E para o par da mãe? Nenhum? Também, nenhum. Mas os seus tios você conheceu, irmão do seu sim, pai? Sim. Quem é que eram os seus tios? Ah, mas aí, aí meu, meus tios eram... Do lado do meu pai, eles moravam no Mato Grosso. Eu quase um tipo de contato com eles. Eles foram de Delfinó para Mato, Mato Grosso? Mato Grosso. E usa aqui de o que é o tio Ormizda, tia Neiva. Ornísio? Or, Ormizda. Hormisda. Assina Bar... Barbosa. Assina Barbosa. Você foi meu colega de turma, né? Foi. Ah, você lembra daquele tempo um bom, né? Eu lembro. A... O professor Persicano. Sim, o persicano, tinha. É, teve. teve um monte... Agora o nome foge um pouquinho, mas é. Eu lembro de todos eles. Todo... O, o, a doutora Jurema. Gurema, Doutor, a doutora Tereza, que era de sociologia. Sociologia, mas o Portinho, É, né? tinha, tinha também o, o aquele, aquele que dava aula. Como é que ele é? Eugênio Castro Liporoni, Walter Anauat. Walter Anauat. Olha hum. rapaz, quantos professores nossos já faleceram, hein? Nós estamos falando aqui, tem é um grupo grande, né? Tem um grupo e, grande. E a nossa turma está esparramada e eu tá. sempre encontro a Otília. É, eu o lembro dela também. Ela é, é, é, mora aqui em, em Claraval, na região é. aqui. Porque também encontrei, porque ela você assim, oh, Ronaldo, nós somos co colegas, só de 84. <risos> faculdade de... Foi um tempo bom, né, rapaz? Foi, uma época muito boa. Né, o, aquele homem, a gente tem que sempre fazer uma homenagem, eu quando me refiro a ele, o professor é, Olito Novaes, eu. que foi diretor da faculdade foi. nossa, foi gente boa, o Rubens Rubenstein, tem tá uma escola lá no Jardim Piratini, que tem o nome do Dr. Rubens. Do é, merecido, né? É, Porque ele foi dele. grande, né? O Daí, você trabalha com papel? É, papel. Papézinha, você fica aí... É, eu tô numa correria aí, né, no comércio. Você é quem tá ajudando a desmatar esse, esse, esse Brasil eu, nada todo? Tá, eu, eu compro papel daquele jeito, e quando encontra. e ah, encontra. Porque o papel também tá difícil, só falta é. no mercado. Você fez o primário aonde, o Daí? Pestalozzi. E, e o, o colegial? A minha, a minha, eu fiz o colegial lá no, lá no João Marciano. Eu no, aliás, eu não fiz o colegial. Eu fiz a sétima e oitava lá no João Marciano. Sim. E a, eu fiz o técnico de contabilidade, é, contabilidade lá no Pestaloz também. No Pestaloz? Você trabalha aqui, já construiu família aqui? Já. já a esp esposa é. sua daqui? É, eu fui daqui. A minha esposa é, é Ponce. A sua esposa que família que é? É, fa família. São do lado do Paraná do Paraná. Esse pessoal que foi para Paraná, eles voltaram, retornaram, mas sempre eram daqui. É, mas a eles foram enraizados gente... tá lá eles vieram para cá. Vieram para cá. Ah, o frio lá espanta, né? O pessoal <risos> gosta. O meu menino teve um tempo lá em Santa Catarina, eu fui lá, rapaz. Eu sentia dor nos ossos, é, o frio. Lá é Ô, Ô Roberto, Daí, você tá com pressa, com pressa ó. Com pressa. Aperta tchum. minha mão aqui, e eu registrei esse pedaço da sua família, nós precisamos de conversar mais. Precisa. Eu tenho o um canal lá, Memórias e Vida, eu posso publicar lá? Pode. É. Pode publicar lá. E né? eu falo sempre de família. E você veio novo para Franca, né? Eu vim, eu, eu fui registrado aqui. Eu só, eu só nasci lá, mas eu sou registrado aqui. E você vai muito naquela região Não. lá, ali merece já uma ponte boa, né? Ah, ali tem que ter. Naquela balsa. O que, que me desanima muito é isso aí, ficar com as duas horas na fila lá. É, mas é um lugar bonito. É. Ó, um abraço, estou aqui em frente à escola... Coronel. Coronel. Francisco Martins. Francisco Martins, ó, muito obrigado pela atenção, é, colega. Um é, abraço. É um O prazer foi meu. Depois a gente continua esse papo. Vamos, vamos vamo continuar. Até mais. Até mais. Há o um tempo corrido, mas a gente faz um registro que merece ser compartilhado. Há um colega aí de faculdade de Direito, 1984. Aí, olha daí. Forte e firme.